que fazer esse vídeo hoje porque meu, eu já tô cansado de saco cheio de ver pessoas que querem fazer eu engolir a opinião política delas é impressionante como nessas últimas semanas de um a dois até mesmo três passageiros que eu pego durante um dia querem que eu mude sei lá a minha opinião política e querem, querem conversar sobre política que é algo que não se deve discutir, que não se deve é, falar durante o seu ambiente ali profissional, que nem aqui no caso, estou dentro do meu carro, trabalhando, e eu não quero me estressar, não quero mudar minha opinião política, nem nada disso, eu só quero trabalhar levando o passageiro do ponto A ao ponto B. Mas sempre aparecem os extremistas que querem fazer você engolir o candidato que é praticamente um animal de estimação para eles, é uns deuses para eles. Eu vou fazer um relato do que aconteceu hoje comigo Mas antes de falar sobre isso, se você não me conhece, prazer Meu nome é Lucas, motorista aqui da cidade de São Paulo E meu amigo, hoje eu peguei uma passageira Assim como também já peguei outros dias atrás aí Um passageiro, uma passageira Mas o de hoje foi demais, cara, demais mesmo Para você ter ideia Cheguei no local, era só uma passageira mesmo Na qual a menina já entrou dentro do carro Perguntando, Você é Bolsonaro? Aí eu falei, pô, mano, você está de brincadeira, né? A menina entra no carro, não fala nenhum bom dia, boa tarde, nem boa noite e já pergunta se eu sou Bolsonaro. Claro que eu não gosto mesmo de discutir política nem nada disso. Eu tenho minha opinião, você também deve ter a sua opinião. Você vota na pessoa que você acha que se identifica melhor com aquilo que é da sua ideologia, do, seu, do que você gosta mesmo, daquilo que você, sei lá, que você se identifica. A menina falou... Você é Bolsonaro? Eu falei, não. Eu, na verdade, eu voto branco, nulo, aí pronto. aí Pior que eu sempre falo isso, mas essa daqui realmente a menina fez eu quase extrapolar com ela. Acabar discutindo política mesmo. Aí, ela, aí eu falei, não, eu voto branco, nulo. Ela falou, olha... Ah, que bom. Então eu vou entrar dentro do seu carro. <risos> olha só a situação. Aí ela entrou dentro do carro, aí ela já começou a falar lá das extremistas, das feministas, não sei o que. Aí eu falei, hum, legal, tal. Aí ela falou, então, é... se você fosse bolsonarista, eu não ia entrar porque eu dei. Bolsonarista só quer saber de discurso de ódio e tudo mais. E eu falei, é sério, moça, que legal, tal. Aí ela começou a falar, é, e sabe que o Lula tirou todo. Pobres oh, da miséria Tirou todo mundo da pobreza na época Eu pude, comia picanha pelo menos Umas duas, três vezes na semana eu Viajava Fazia um monte de coisa Que hoje eu não consigo mais fazer Eu falei, nossa, sério moça, que engraçado E ela continuou falando Do Lula, Lula aqui Lula lá, é Lula 13 Eu amo Lula, Lula é meu Deus Não sei o que, e eu fiquei tá, hum, Legal moça Aí teve um momento que eu falei, eu, eu, sinceramente, moça, eu, eu não gosto de discutir opinião política. Você tem o seu candidato e eu vou votar nulo porque eu não gosto de nenhum para mim, os dois são ladrões. Claro que tem um que ainda não foi comprovado que é ladrão, mas tem um outro que foi sim comprovado, só foi inocentado porque o cara passou da idade e foi prescrito as acusações, né? Mas isso aí não chega ao mérito, se você quiser... Continuar com sua opinião, que o Lula é inocente, que o Bolsonaro é ladrão, fica à vontade. Eu também não quero expressar minha opinião política nesse vídeo. Mas aí chegou um momento que eu falei: meu, hum, meu, eu, eu vou expulsar essa menina do carro, mas tá me enchendo muito o saco. Porque aí ela falou: você vai votar no Lula? Aí eu falei: moça do céu, olha, você acabou de me dizer que o Lula tirou todos os pobres ali da miséria, da pobreza, todos os pobres melhoraram as condições. O filho do pobre foi faculdade, filho do pobre pode comprar carro e tudo mais. Aí eu falei para ela, olha moça, eu até hoje não sei aonde que eu estava quando o Lula tirou todos os pobres da pobreza, porque eu ainda continuo pobre, continuo comendo picanha todo dia, que nem você falou que come, continuo não podendo viajar sempre quando eu quero... E não sei, moça, onde que o Lula tirou os pobres das misérias? Aí pronta, e a menina ela fechou na cara na hora. Você não faz. Nossa. Eu olhei aqui pelo, pelo retrovisor e falei, mano, a, tamanha, a cara que essa menina fez. E ela ficou totalmente quieta após eu falar isso. Aí, o <risos> pior foi isso, porque ela ficou totalmente quieta. Aí eu também fiquei quieto. Chegou no final da viagem, me despedi dela e tudo mais. E ela acabou nem me respondendo. E agora, quando eu fui ver a minha avaliação, caiu ali uma nota de uma estrela. Olha, fazia tempo que eu não pegava uma estrela, viu? Mas hoje eu não sei como, porque nenhum passageiro que eu peguei eu tive problema. O único passageiro que eu imagino que possa ter acontecido alguma divergência aí de, de comunicação foi com essa passageira de extrema e esquerda, né? E aí que tá, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque... Meu, você não deve em momento nenhum é, Querer discutir política com passageiro Eles vão sempre querer que você se converta Para aquilo que eles acham que é o certo E, meu, não tem como Não tem como você discutir política Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo Olha, que nem eu falei, fazia muito tempo Que eu não recebi uma nota de uma estrela E só porque eu fui, vamos dizer... Quebrar o que ela estava querendo Fazer com que eu engolisse Aí aí já viu, né Não quis mais papo Ficou quieta e me avaliou mal Só por causa da minha Do meu conhecimento, né Vamos dizer assim, do, da minha vivência Do que aconteceu e até hoje Realmente eu não tenho essa condição Maravilhosa, aí, que nem o pessoal fala Que o pessoal comia carne todo dia Era picanha na mesa do pobre E tudo mais, eu, até hoje eu não eu não, não consigo comer picanha todo dia que esse povo tá falando E nunca comi picanha todo dia Até mesmo nas épocas do governo aí de esquerda Então, meu amigo, nunca, nunca mesmo discuta política com passageiro Porque isso só vai acabar te prejudicando Fora que você vai acabar ficando com o negócio na cabeça Vai acabar estressando Então, a pessoa começou a querer discutir política Faça que nem eu comecei ali na, no começo Fala que você vota branco, vota que você fala nulo porque se você pega uma passageira de extrema esquerda, que nem aconteceu comigo, e você sei lá, é de direita, vai acontecer uma briga ali, pode ser que acaba uns bofeteando o outro, ou até mesmo uma discussão mais grave, então é melhor evitar dor de cabeça. E a partir de agora vai ser sempre assim. Até acontecer as eleições e até mesmo depois que o, um dos presidentes aí, um dos candidatos, quer dizer, a presidência conseguir o cargo ali, vai continuar o pessoal falando, falando, falando, pelo menos por mais uns 3, 4, 5, 6 meses aí, até a poeira baixar e, e começar de novo o trabalho normal dos aplicativos. Esse é o vídeo de hoje, eu só queria realmente dizer o que aconteceu e falar para vocês que vocês não devem discutir política com ninguém.